E eu e minha equipe, como que a gente faz uso da seta? Como padrão de trabalho, para padronizar o meu trabalho, eu nunca trabalhei sozinho, sempre trabalhei com uma equipe de quatro, cinco pessoas. Então, suponhamos que eu estou fazendo essa casa, você na minha equipe está fazendo a outra casa e você está outra. Daqui dois anos, a gente tem que dar manutenção em alguma dessas casas. Eu vou mandar manutenção na casa que você pôs a mão e não eu. Para que lado está certo agora? Eu tenho que trocar um piso que você fez, para que lado está certo? Quando você trabalha em equipe, padroniza o seu trabalho, seta sempre para a rua, no chão, e para cima quando for para a parede. Independente de qual, qual personagem da sua equipe está executando o trabalho, se você tiver que voltar em qualquer uma das casas que alguém da sua equipe fez, como é padronizado o trabalho, fica fácil de você entender para que lado a seta está. A seta sempre está para a rua quando alguém da minha equipe faz o chão, e sempre para cima quando Estou na parede Aí o um engraçadinho, Francisco Beltrão tava no Paraná na palestra do Francisco Beltrão O engraçadinho falou assim pra mim Ah é, tem equipe assenta, o piso sempre pra rua Mas se essa casa for de esquina Vem e fala isso aí Pô, mano, você não tem o que fazer mesmo né? Você vem na palestra, vai ficar desilando o palestrante Se né, a casa for na esquina, você pega Onde que é a porta da rua? Que dá um, o sentido do rua ali e começa por ela. Independente da de, de, de, de esquina, de frente. Mas a, a questão pessoal é interessante é isso. Vocês aqui, provavelmente alguns de vocês, trabalham sozinhos, outros trabalham em grupos. Tá? Então padronizem o trabalho entre vocês, porque se um precisar da manutenção na casa do outro, vocês já têm um padrão para seguir.